Bom, aqui no canal já temos dois conteúdos, que é a qual eu ensino como você pedir um reembolso na Monetize, como pedir um reembolso na Qify. E nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, eu vim trazer para vocês atualizado como pedir um reembolso na Hotmart, tá bom? Tudo em tempo real, nada de exemplos, nada de... Ah, eu não vou pedir reembolso porque eu não vou pedir porque isso aqui é bom. Cara, ia falar o um nome aqui já, tá? Já ia falar outra coisa aqui. Então... Nada de frucatulha, tá bom? Tempo real mesmo, tá bom? Atualizado 2023, beleza? Fala pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui esteja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital para quem me acompanha que me segue aqui no canal eu fico muito feliz muito grato muito honrado demais eu quero honrar muito mais ainda você que tá aqui inscrito no canal que tá acompanhando meus vídeos meus conteúdos tá eu falo bastante aqui sobre marketing digital afiliados gestão de tráfego cara tudo tudo que, que engloba que empreendedorismo online eu tô aqui compartilhando com vocês ferramentas também muito mais tá bom pode ter certeza que os meus milhões por cento vou dar de coração para cada um de vocês e também para os novos também inscritos tá bom muito obrigado de coração para você que tá aqui no canal que tá acreditando que tá realmente curtindo tá se inscrevendo no canal tá é, deixando aqui o seu comentário tá bom dando, dando seu feedback isso está me ajudando bastante aqui tá bom isso me motiva e trazer mais vídeos assim como eu para você nesse conteúdo de hoje vou mostrar para vocês como você fazer um reembolso aqui na Hotmart Beleza? De forma bem simples, mas bem didática, mas bem alinhada, ok? Vou mostrar para vocês aqui as duas formas que é possível você fazer, tá? Aqui uma duas coisas também que você precisa saber, de fato, tá bom? Que a primeira delas aqui é através do e-mail, tá? Aqui na parte do e-mail é o seguinte, quando você coloca todos os dados lá de compra, tudo bonito, você confirma, você fechou a tua compra, tá? O produtor, ele vai enviar esses dados direto para o teu e-mail, então é muito importante você ficar atento no e-mail, porque é aqui onde está, ó. Tá, todos os dados teu o de compra, tá? O nome do produto, o valor que você investiu, tá? No seu produto, então é muitas das vezes, tá? Você tá testando o produto porque por lei você tem de, de 7 até 15 até 30 dias, tá bom? Mas isso depende muito do produtor, tá? Se o produtor estipular apenas 7 dias. Por lei, você tem sete dias consecutivos para você é, pedir um reembolso, tá bom? Caso que você não goste do produto, tá bom? E meu caso aqui, eu vou te mostrar para vocês em tempo real, coisa real, tá bom? Eu não gostei do produto, então de fato eu vou pedir um reembolso. E eu resolvi gravar essa aula para você, para mostrar em tempo real, tá? E aqui, nesse termo aqui, ok? Você tem aqui ó, esse código, tá vendo? Tá vendo aqui? Ó, o código de transação aqui é aqui, o código de compra que nós vamos utilizar, ok? Para a gente é, pedir o nosso reembolso beleza e dito isso vou entrar aqui dentro da plataforma que dá hotmart tá bom tá tudo aqui certo vamos entrar junto vamos fazer isso aqui junto tá bom você vai dar aqui ó um que você vai colocar teu login e senha tá bom você vai dar você vai entrar aqui em login tá você vai entrar entrar né na verdade e aqui nesse ponto aqui no canto esquerdo aqui tá de forma automática quando você impulsionar o um mouse para esse canto ele já vai aparecer para você de forma automática tá já essas opções e você vai rolar aqui embaixo ó, você vai rolar beleza você vai procurar aqui ó o botão de minhas compras clica e aqui tá as tuas compras que você efetuou tá todos os produtos que você comprou vai estar tá aqui nessa parte de minhas compras tá? vai estar tá tudo aqui ó beleza então você vai pegar o produto tá em meu caso é isso aqui tá eu não quis eu não gostei desse produto eu vou fazer para vocês aqui em tempo real eu vou fazer o um reembolso tá vou clicar nele e aqui em seguida ó, você já pode ver aqui temos aqui, ó, vou é, até conferir com você, tá? Ele, ele fala bem aqui, para mim aqui, ó, que tem um prazo de reembolso, tá? Ó, tá aqui, a minha data aqui, ó, que eu tenho até o dia 1 né, do 3, tá? para mim fazer o, o pedido de reembolso, tá bom? Tá aqui, ó, bonitinho, tá bom? É, e por aqui, ó, vamos pegar aqui esse mesmo código, tá vendo que o código? Tá vendo aqui, ó? Temos aqui um, um cantinho dele aqui, temos um botão aqui copiar, tá bom? Você pode clicar nele aqui, ó, clica, pode clicar ou você pode selecionar, tá bom? selecionar e com o botão esquerdo do mouse, você pode copiar, tá bom? Você vem aqui no bloquinho de notas, tá, ó, vem aqui no bloquinho de notas e você vai salvar aqui, ó, você vai colar, na verdade, aqui dentro, tá bom? Guarda ele aqui no bloquinho de notas, tá bom? No teu celular ou no teu computador, tá bom? E lembrando que você pode executar o mesmo processo também no celular, tá bom? não Isso não te pede, ok? O que eu tô executando aqui, você vai poder executar também no celular, não tem problema, o processo é o mesmo, Tá bom? A diferença é que eu estou aqui no computador e você vai estar tá fazendo o processo no celular. Tá? Mas você pode fazer sim, sem nenhum problema. Beleza? Vamos dar aqui um... um enter aqui Vou só diminuir aqui a tela aqui, tá? Beleza? E agora eu vou abrir aqui mais uma aba aqui. Você vai digitar aqui, ó, reembolso, tá? Ó, reembolso, tá? Hotmart. Você vai dar um Enter você vai clicar aqui, ó, nessa primeira opção, tá? Solicitar reembolso Hotmart, você vai clicar aqui, tá? E logo aqui mais embaixo aqui, temos aqui algumas opções, OK? Que que a própria Hotmart, ela ela te ensina como você fazer isso aqui, tá? Isso aqui é para quem realmente não sabe de fato de, de forma nenhuma. Então, tô fazendo para você aqui é para você não se perder, OK? Em nenhum dos lados específicos, tá bom? Então você vai rolar aqui embaixo, ó, tá? Você pode vir aqui, ó, você pode ler tudo isso aqui, sem nenhum problema. Então eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó. Temos aqui ó nessa parte aqui, ó. Temos aqui ó solicitar reembolso. Você vai clicar nele, ó. Clica, tá? E de forma é que automática já vai aparecer para você, tá? Para você injetar aqui o código, tá bom? Do meio de compra, beleza? Temos aqui, ó, solicitar reembolso, tá vendo, ó? Então temos aqui algumas informações que bem básicas, bem simples, tá bom? É... E fala aqui, ó, ao fazer isso, né? Sua compra será cancelada. Não será mais possível. Acessar o produto tá, então vamos pegar aqui. Lembra do, do código que eu falei para vocês? Vamos pegar aqui o código, tá? Ó, o código, vamos copiar aqui esse código. Ó, que nós pegamos lá tá, do nosso produto, tá? Esse código, beleza. Pega ele aqui, vamos colocar ele aqui dentro. Vamos colar aqui dentro. E aqui neste campo que ele pede aqui nosso e-mail de compra, tá? Você pode ver aqui, ó. Digite o e-mail que você recebeu a compra. Vai ser no caso o seu e-mail de compra, tá bom? Você vai pegar aqui, ó. Você vai selecionar aqui. Tá aqui o meu e-mail, tá bom? Tá aqui já, ok. Tá tudo certo, o código de transação tá aqui, tá bom? O meu e-mail tá aqui também, tá tudo certo, tá? Eu vou clicar aqui agora em avançar, ó, aqui embaixo, ó, avançar. Tá vendo? E aqui ele vai te mandar um código lá pro teu e-mail, então é super importante que você volte no e-mail, tá? para você pegar esse código, tá vendo aqui, ó, código de segurança, tá bom? E que foi enviado pro meu e-mail, tá aqui, ó, tá? Vamos lá no e-mail, vamos pegar o código, vamos só voltar aqui, ó. caixa de entrada tá aqui ó o código aqui ó tá esse aqui é o nosso código beleza vou pegar ele aqui copiar eu vou voltar aqui ó e aqui vamos logo mais aqui vamos injetar aqui vamos inserir aqui o nosso código tá bom pronto colocamos nosso código aqui dentro beleza aqui é somente uma fórmula de mostrar que realmente é você tá aqui você mesmo está ciente ok a parte confirma que de fato você tá atuando tudo dentro do conforme tá bom que é do, do do prazo certinho tudo dentro dos conceitos legais tá bom então é bem simples feito isso aqui você vai clicar aqui em confirmar beleza clica em confirmar compra cancelada tá bom tá aqui ó o nome do produto tá aqui também o código ok tá aqui o valor do produto e tá aqui também algumas coisas também informando tá bom tá tudo aqui certinho ó ok é que só para me confirmar, tá bom. Eu vou ler isso aqui. Você lê é, esses pontos, tá bom? Fica muito atento nisso aqui para você não fazer algumas besteiras, tá? Porque pode passar por despercebido, tá bom? Você pode aqui ó, avançar, tá bom? Você tá concordando? Você vai clicar agora em avançar, clique avançar. Então você pode marcar aqui, por exemplo, aqui ó. O meu que foi o produto está incompleto, tá bom? Eu não gostei por conta disso, tá incompleto, tá? Então para mim, isso eu, não, isso eu não gostei. Então de fato, né? Cada um tem seu gosto. E mim não, não foi legal. Dessas opções aqui, você pode marcar uma dessas, tá bom? Qualquer uma dessas aqui. A qual for mais adaptável aí a você. Ah, não gostei, por algum motivo, A e Z, você vai estipular, você vai marcar aqui, tá bom? Uma desses quadrinhos aqui. Então, eu marquei aqui, o produto está incompleto, tá bom? Logo mais aqui embaixo, esse aqui é bem opcional. Ele fala aqui, ó, gostaria de fazer algo a mais, opcional, tá bom isso aqui, tá? Então, se você quiser, você coloca. Se não, você clica aqui em solicitar, tá bom? E enviar solicitação. Beleza? Então, vou clicar aqui em enviar a solicitação, tá? E pronto, tá bom? eu fala, seu reembolso foi solicitado com sucesso, tá? Você receberá um valor na atual, né? Ou na próxima fatura do cartão de crédito, tá bom? Tá aqui o final aqui do cartão meu aqui, tá? Então, tá tudo certinho agora, tá tudo é, nos conforme, tá bom? Galera, um detalhe aqui muito importante, talvez isso sirva para você, tá bom? É, caso que você solicitou o teu pedido de reembolso, tá? E você decidiu nesse exato momento a poder cancelar, ok? Tem como também você fazer o pedido de cancelamento, tá bom? Tem aqui, você só entrar no teu e-mail, tá? Você vem no teu e-mail, você vai rolar aqui, você vai, você vai receber uma confirmação, tá? E você vai só rolar aqui embaixo, tá? Tem aqui, ó, tá? Tem que ir para, para minhas compras, você pode também tá indo lá para verificar. E você pode aqui cancelar, ok? Cancelar a solicitação de reembolso, tá? Também tem isso. Beleza? Caso que você, ok, opte, né, ou decida, né, da forma que você bem falar e queira falar, é, você pode decidir, tá bom? Esses, essas ações, esses dois pontos, beleza? Então, você pode aqui é, solicitar, né, o reembolso e você solicitou ter um reembolso. Você vai receber bonitinho tudo mais, mas se você decidir, cara, que eu me arrependi, e eu não quero mais é, que o reembolso, ele, né, que ele que que ele é, cancele eu quero manter com produto então você vem aqui tá você vem que cancelar solicitação de reembolso tá cancelar solicitação de reembolso beleza então era só isso que eu queria mostrar para vocês que eu achei que fosse também importante seja uma boa dúvida né para tirar ainda mais para completar a informação tá bom sobre reembolso é aqui na rua beleza eu espero que tenha entendido tá bom se você ficou com alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou tirar suas dúvidas também tá eu fiz aqui em tempo real eu cancelei uma compra que a qual realmente eu não gostei do produto tá bom não surpreendeu não me encaixou nas minhas expectativas então eu fiz para você aqui em tempo real para te ajudar tá? já vi muito conteúdo, muitos vídeos aqui que só dá um exemplo tá e tudo mais e não eu mostrei para vocês que mostrar uma coisa assim real Tá bom? Na real íntegra, para te ajudar, tá bom, gente? Cara, se você já ficou até aqui, curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, que vai ser muito importante, vai me ajudar bastante, tá bom? E vai me motivar cada vez mais a trazer mais novos vídeos assim, em tempo real, em tempo recorde, pra você aqui no canal, beleza? Então, gente, um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.